Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou dar banho no meu cachorro Pra quem não sabe, é o Todd E eu vou aproveitar pra lavar meu cabelo e tal Agora o áudio vai ficar meio ruimzinho porque vou gravar lá no banheiro Eu já preparei tudo Em casa, que ele ama essa caixa. Ele fica dentro de casa, ele fica nessa caixa. A casa dele tá lá fora. Aqui, Vai! lá? Ui! Ganhei, <risos> ganhei! Começar. A gente tá com o algodão no ouvido, tá? Um algodão pra cachorro, tá? Pra animais mesmo, não é algodão normal Porque o algodão normal suga água Tem que começar bem devagarzinho, tá, gente? Nem devagarzinho Pra ele ir acostumando com a água, Do... Mexa um algodão, tá? tá? Bastante cuidado. Esse daqui, gente, é pro meu cabelo, tá? Não pode deixar de molhar ele, porque senão ele fica com frio. E você já tem um cachorrinho no você já deve saber. Mas caso não se saiba, estou dando essas dicas que eu sei. Eu até nunca dou banho nele, nem lá mais, né? Mas dessa vez eu estou dando aqui. A gente, eu esqueci de falar, mas a água que, que ele está tomando banho, que a gente está né, tomando banho, é uma manhã morna, tá? Não é nem muito gelada, nem muito quente. Se não estiver desativado, né? Comente aqui se vocês têm algum animalzinho de estimação, se vocês um ter, se vocês têm cachorrinhos, se não tem. Tá Meu hum, eu tô muito lindo com um carinho dele, gente. Cadê o papinho dele? Tô com a papinho lá em cima. Cheiroso! Pronto, pode ir. Vai viver a vida. Ali, gente, olha que lindo. Ele vai ficar aqui um pouquinho no banheiro, eu acho que enquanto eu acabo de tomar banho, né? Aí... a Gente, dois biscoitinhos pra agradar ele. Ele? <ismas> é. né? é aí. que pote Ai, que Cadê ele? É mais. Eu não resisto, sabe? Gente, é pra animais mesmo isso aqui. Ai, que, <risos> que é pote é, né? né? Ai, que fofinho. Tá, pronto, vai deitar. Aqui, ó, gente. Agora ele tá dormindo aqui na caixinha Porque ele veio correndo do banheiro Já pra caixinha Já embolou os panos todos Tava tudo fofinho ali com os paninhos Mas ele foi, embolou os panos todos E agora tá tudo enroladinho Aquela dali, ó É a casinha dele Fica lá fora pra quando ele vai dormir lá fora, né? Que é mais frio E se de madrugada ele secar mais, né? Porque ele ainda não tá 100% seco, né? Porque a gente não passa secador a gente não passa secador Por causa que ele tem meio que um medo de secador Muito, muito medo de secador Ele sai se escondendo em tudo quanto é lugar Quando vê esse secador Ele tem muito medo Então a gente não passa Na madrugada, se ele secar mais A gente coloca roupinha nele Porque agora não dá, né? Porque ele ainda tá um pouco molhado para vocês Oi, gente, olha é, Coloquei roupinha nele Coloquei só uma por causa que as outras estão sujas. Aí, geralmente a gente coloca várias, né? Pra ficar mais quentinho. Mas eu, eu coloquei só uma por causa disso. Aí ele tá deitado aqui, olha. onde ele tá. Tá aqui em cima do sofá, vendo o filme com a gente. E tá aqui quentinho, todo enroladinho. Depois daquele banho bom. Banho bom, banho bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, que isso ajuda muito, muito, muito. E não custa nada, literalmente não custa nada. E isso me ajuda, me motiva demais. Muito obrigada por a gente estar quase nos 600 inscritos. Muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. Me sigam nas minhas redes sociais que tá aí na descrição do vídeo, tá? Ajuda muito. Um beijo e tchau!